Se seguir essas 5 dicas, adeus e ejaculação precoce. Aprenda como não gozar rápido. Olá meus amigos da transa, como vai a vida? Espero que vai bem, porque ainda vai ficar melhor depois de assistir esse rápido vídeo aqui com o tio Rafael. Hoje o profissa da transa demorada vai passar 5 super dicas para você aplicar e demorar muito tempo para gozar. E assim dá mais prazer para a sua parceira. Antes já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novos vídeos do canal, ok? Um aviso muito importante a você. Essas dicas e os remédios caseiros que passo aqui no canal é apenas para te ajudar a ter noites prazerosas com sua parceira. E não é a solução definitiva do problema. Fiz questão de deixar abaixo deste vídeo o link do melhor método do Brasil 100% natural que dará um fim definitivo no problema. Se caso deseja se livrar desse mal, basta clicar e conhecer o guia, ok? Então. Vamos para as dicas. Primeira dica, relaxe. Não adianta ficar tenso, nervoso, preocupado. Para que sua performance seja invejável, você precisa estar bem consigo mesmo. Então relaxe e deixe todas as preocupações para depois. Para ajudar nisso, você pode pedir para sua parceira fazer uma massagem usando gel, cremes ou até mesmo só tocando e acariciando seu corpo. Segunda dica, seja criativo. O tédio e a ansiedade podem ser seu grande inimigo. Por isso, quando estiver pronto para ter aquela noite incrível, evite posições sexuais que mantenham o corpo tenso, como o clássico papai e mamãe. Coloque sua criatividade para trabalhar e busque posições que aliviem a tensão, como manter sua parceira por cima, por exemplo. Terceira dica, use suas mãos. A prática contínua leva à perfeição. E, nessas horas... A masturbação pode ser uma amiga bem útil na hora de controlar a ejaculação. Mas de nada vale praticar a esmo. Masturbe-se até o limiar do orgasmo e pare de se estimular. Dessa forma, seu corpo e sua mente aprendem a controlar a excitação e, de quebra, você ainda aumenta sua autoconfiança. Quarta dica, proteja-se. Use camisinha. Sim, além de prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis, a camisinha pode ajudar, e muito. A evitar a ejaculação precoce. Com ela, você reduz a hipersensibilidade do seu pênis e ajuda a prolongar mais a relação. Quinta dica, converse. Essa boquinha só beija ou também conversa. Fale com sua parceira. Explique o que você sente, o que acontece contigo e como ambos podem fazer para evitar que a noite acabe mais rápido do que gostariam. Sexo é uma troca de cumplicidade. Então, trate a pessoa que está contigo como um cúmplice. Seja sincero. Converse e tire esse peso de suas costas. Espero que esse vídeo com essas dicas tenha te ajudado. Se gostou, comente um sim. E se não gostou, comente um não. Seja sincero, não se acanhe. Você estar em casa meu amiguinho do sexo. Não deixe de apertar o botão do like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos do canal, ok? E como falei no início do vídeo.